Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin, tivemos um pump Bitcoin agora na casa dos 41.300 dólares. Será que a gente formou um fundo aqui agora? Eu vou comentar para vocês o que a gente pode esperar no curto prazo, também falar aqui sobre a SP500, o Windows dólar e os principais indicadores aí que a gente tem que ficar de olho. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Será que a gente formou um fundo aqui? Eu vou comentar para vocês sobre tudo isso. Eu peço desculpas para vocês aí, tá? Não consegui fazer vídeo no, no domingo, nem na segunda-feira. Estava tá? segunda-feira sem voz aqui, sem condições nenhuma. Agora tô voltando no final de semana de, de vez aqui, porque ontem tá, realmente estava complicado para mim. Tá, galera? Mas enfim, deixa o like de vocês aí se vocês gostam dos conteúdos aqui do canal e participem também aqui do grupo Telegram, né? principal 10.600 membros aqui do grupo e também tem aqui o Orca, Sinais free para vocês acompanharem aqui as análises de altcoins, notícias também. Aqui tá, tô participando com o Jonas e também o Daniel dos projetos que tá ficando bem bacana e vai ter novidades aí essa semana também, tá galera? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no mercado. Primeiro, que eu quero começar, galera, um pouquinho diferente aqui no vídeo de hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre a pequenas Windows do dólar, tá? Talvez a gente pode até começar sobre o índice do dólar primeiro. Porque tem algo importante que a gente tem que ficar de olho aqui. Ó. O índice do dólar, para quem não sabe, né, é um índice que mede a, né, a força do dólar em relação às outras principais moedas do mundo aí, a moeda do Japão, é, a Europa, enfim, né, o euro, enfim. Então, é, mostra a força do dólar em relação a essas outras moedas. O dólar começou a pegar aqui bastante embalo, né? Uh, a gente estava acompanhando isso aqui também. Isso aqui gera risco aí para sp pequenos, porque quanto mais forte o dólar aí, a gente tem. Né, os ativos de risco e acabam né, uh, performando pior nas né, a SP500 acaba corrigindo, então tem uma relação inversa aí, né, com, com a sp e também com o Bitcoin tá, então a SP500 segue muito com o Bitcoin, é, bem parecido a gente vai ver daqui a pouquinho, tem, inclusive até no próprio RSI, a gente vai ver divergências bullish acontecendo, né, eu comentei para vocês no, no domingo à noite, eu comentei para vocês sobre uma divergência na bullish na, na, na SP500 que acabou tomando forma, o Bitcoin fez a mesma coisa com isso a gente teve esse pump também, né então, vou comentar para você daqui um a pouquinho sobre isso, mas o índice do dólar é importante acompanhar. E nesse momento aqui, galera, tá? A gente está numa região né, de forte resistência. Vai ter, vai ter muita resistência para o índice do dólar aqui, ó. A gente pode até dizer um retângulo nessa região aqui. Tá? Então isso aqui, ó, essa região que, que o índice do dólar está, com certeza, uma resistência muito. Tem vários topos aqui, né? A gente tem ó, um, dois, aqui não é bem topo, né? Quase um, dois, três, quatro aqui. Então quatro regiões aqui que a gente tem toques aqui, tá? Para a gente poder romper. Tá bom? Então é uma região importante a gente ficar atento. Aqui a gente tem, inclusive, outros topos também aqui anteriores, né? O índice do dólar pode sim subir bem mais, né? Mas, obviamente, aqui a gente está numa região forte de resistência. É bom ficar de olho. Se a gente começar aqui agora, né, derrapar com o índice do dólar, a coisa pode ficar boa aí para SP500 também para o Bitcoin, tá? Então fique atento -se nesse gráfico Aconselho vocês olharem aí, tá? Agora que nesse momento, no semanal, a coisa não está ruim aqui no RSI, não. Mas comentando aqui né, no diário, acho que foi no diário que eu, que eu dei uma olhada nisso, Uh, aqui no diário a gente tem a gente tem uma divergência bearish inclusive aqui ó tá então a gente vê que o, o RC o, o... Price Action aqui fazendo aqui topos ascendentes aqui, né? Enquanto o RSI está fazendo aqui, por enquanto aí, né? Fazendo aqui topos descendentes, tá, galera? Então, isso aqui é perigoso aí, na verdade, né? Pro... É bom, no caso, para o pro... Pro Bitcoin, para SP500, caso a partir daqui a gente comece a ter uma, uma correção aí para o índice dólar. Tá? Fique atento isso aqui, Eu acho que é importante ficar de olho, tá? É o primeiro ponto aí que realmente está me deixando, assim, de certa forma, mais animado aí com, com o mercado, né? A gente tem uma possível correção aqui agora no momento, tá? Mas se a gente conseguir aqui, pessoal, romper essas faixas aqui do 101.7 ponto, 101 ponto, 101 aqui, a coisa pode ficar bem é, complicada, eu acredito aí para o SP500 e para o Bitcoin também, tá? Falando aqui sobre a SP500, voltando aqui para o gráfico SP500, galera, tá? Até vou, a gente pode começar aqui primeiro no semanal aqui, tá? É, olha só, o semanal, olha só, galera, vou mostrar para vocês aqui uma formação que eu estou acompanhando, que é essa cunhazinha aqui, tá? no semanal. E a gente está aqui agora numa região que a gente teve resistência, inclusive, ó, se a gente puxar ó, desse topo aqui, ó, que a gente chega na, na SP500 até o fundo, a gente pode ver que a gente teve resistência uh, no semanal exatamente na nossa região, danada da região de 618, tá? Então, para quem não sabe, a gente poderia formar aqui o nosso Dead Cat Bounce, tá? Então, quando o, o preço aqui bate numa região de Fibonacci que é 618, ele pode sim ter o um risco de fazer um fundo mais baixo também, tá bom? Então, fiquem cientes isso aqui. Eu sei que a gente teve uma, uma, uma retração aqui em regiões Fibonacci, ó, se a gente puxar desse fundo aqui, né, até o topo, né, a gente vê aqui regiões de, de, de, de 50% de atração Fibonacci, tá, galera? É. Seria muito bom se esses pequenos fizessem aqui, tá? Romper, se fizesse um pivô de alto aqui. Só que lembrando que a gente tem agora no dia é, 3 ou 4 de maio, eu tenho que ver direitinho ali, tá? Até vou ver se eu marco aqui no canal, a gente fazer uma, mais uma live aí, que é bem divertida acompanhar aí a, a, essa, essa conversa aí com.. Ver como vai ser a, o pronunciamento do Jerome Powell aí, né? Então dia 4 de maio a gente tem aqui, inclusive tem aqui, ó, nesse site aqui do do Federal Open Market Committee aqui, tem as datas aqui dos meetings aqui do, do Federal Reserve, tá? Então, dia 4 de, de, de maio, 3 ou 4 de maio, que vai ter essa reunião. E, galera, enquanto isso, eu acho que vai ser um pouco difícil, honestamente, da gente acabar rompendo isso aqui pra cima assim, tá? Eu acho que é, inclusive, eu estava acompanhando alguns vídeos aí de outros canais aqui, tá é, internacionais aqui falando sobre aqui a é CNBC, né? Isso aqui também é a CNBC, o Yahoo, Yahoo Finance também falando aqui que eles vão uh, provavelmente, provavelmente subir a taxa de juros pelo menos para 50 aí pontos, né? Então, ou seja... Um, meio por cento aí, tá? Então isso galera, levaria realmente, pode levar também o mercado a ficar um pouco apreensivo antes desse pronunciamento, tá? Então acho que o mercado não vai fazer esse sair rompendo isso aqui agora, tá? É o que eu tô um pouco acreditando, então a gente pode ter um, uma fase um pouco é, uma fase um pouco de definição isso pode fazer ainda um pouquinho mais de correção pro, pro sp 500, tá? É um cenário que eu tô acreditando também, tá? Então essa cunha aqui é importante, ó, inclusive a gente pode ver que a sp 500 faz algumas coisas assim, ó, também que tem uma bem parecida também Ó, nessa região aqui deixa eu até ver se esse aqui, que foi lá em 2018, ó. A gente pode ver se isso aqui foi 68 também que pegou. A gente pegou aqui a região, é, a gente tinha passado 68 e acabou. É, enfim, então mas é um, são padrões parecidos aqui, tá? Então é importante acompanhar. Uh, obviamente, se a gente conseguir aqui romper, pessoal, tá, isso aqui para cima, fazer um pivô de alta, a coisa vai ficar extremamente bullish, sim, a gente pode aí fazer a sp 500, buscar novos patamares, fazer uma nova máxima histórica, tá, mas eu acho que antes do dia 4 de maio aí, eu não tô botando muita fé não, porque gera, né, pessoal, o pessoal fica conversando, fica, fica... ninguém sabe o que vai acontecer de fato, tá, a gente tem a inflação, obviamente, Bastante elevada, aí é, eles vão querer aumentar a taxa de juros para poder né, conter essa inflação. Só que a gente também, ao mesmo tempo, tem o, o né a, a, a guerra lá na Ucrânia. É uma, é bem, tá bem conturbado o mercado difícil, tá? Galera, então com, com essa questão de indefinição aí que a gente tá agora nesse momento, eu acredito que esse pequeno pode dar uma andada um pouco mais aqui ainda. Tá bom, apesar aí do índice do dólar, né, estar tá aqui numa região de forte de forte resistência, comentei para vocês, aqui dentro a gente pode dar uma andadinha ainda, tá bom? Voltando aqui, pro, vamos puxar o 4 horas aqui para mostrar para vocês o que aconteceu, ó. que foi o que eu comentei no domingo também, as pequenos a gente teve então essa divergência aqui também na RSI que é bem interessante aqui, ó. então a gente fez fazendo aqui fundos mais baixos aqui, né? na, no 4 horas, enquanto a gente viu também aqui o RSI, o RSI 10 pequenos fazendo aqui fundos ascendentes aqui, tá? Então isso aqui, bem interessante, comentei para vocês sobre isso, né? E... Esse RSI, esses, a divergência RSI aqui da, a, da, da SP500 aí funciona muito bem, galera, tá? Então, quando vocês enxergarem isso aqui, é uma oportunidade muito boa. Se o Bitcoin tiver numa região de, de suporte, como ele estava lá na região dos R$39,00, é uma, gente, é uma excelente é, oportunidade aí, tá? Então eu estava acumulando aí Bitcoin na faixa dos 39.500 a gente foi caindo ali, pessoal, fui acumulando também, tá? É, não, não entrei super pesado aí, porque eu estou acreditando que o Bitcoin pode ainda pegar a faixa dos 37.500 dólares, mas isso aqui dá a oportunidade, de, pelo menos no curto prazo, a gente fazer um trade pequeno né, de comprar. E vender à medida que o preço vai subindo, tá? Então, exatamente o que eu tô fazendo aqui agora é com o Bitcoin, tá? Honestamente. Então, o preço aqui, ó, a gente pode ver que aconteceu exatamente isso aqui, ó, galera. Vamos puxar até o, o 4 horas primeiro. Depois a gente pode voltar pro diário, mas o diário você já sabe aqui, ó. A gente fez também uma, uma divergência aqui, ó, bullish, tá? Então, a gente fez fundos aqui de ascendentes. Aqui ó, fundo descendentes. Quanto RSI aqui fez fundos ascendentes, tá? Então isso aqui é muito bom quando isso acontece e, e juntando junto, junto com esse junto com pequenos aí também, pessoal. Tá? É bem, bem interessante. Bitcoin fez esse esse pump aqui, né? E também o um motivo que, que isso aqui aconteceu, galera, é que pessoal, aqui ó, com esse rompimento do triângulo para baixo, muita gente aqui que começou a, a ficar. É... É bearish, né? E shortando o Bitcoin nessa região, né? Inclusive, a gente pode ver que no indicador de sentimento que a gente nessa, nesse momento desse rompimento aqui, ó, isso é uma coisa muito bacana, você podem aprender lá no, no curso do, do Investidor Modelo, lá do Pablo, muito bacana. Nesse rompimento, pessoal, você tem que acompanhar como é que o mercado está se comportando, porque aqui, ó, a gente viu o pessoal aí, ó, shortando nessa região. Então, o long short ratio descendo com o Pinterest aqui subindo, tá? Então, esse rompimento aqui provavelmente não ia dar certo, galera, tá? Então, esse aqui é o um momento de, sabe, é, de cair fora se tu tá com uma operação de short aqui. Não, não dá para ficar uh, posicionado num short aqui nesse momento, tá? Galera. Então, é isso que a gente está vendo aqui agora. O mercado continua aqui nesse momento, né? ainda uh, caiu mais aqui, foi caindo mais aqui ó, com, com a... Com o Open Interest caindo, enquanto a gente teve também o, o, o Open Interest subindo. Então gera mais liquidez acima, o preço vai lá, sobe para estopar aí, né, liquidar. essa galera, como a gente está vendo aqui, ó. Então a gente está vendo as liquidações ocorrendo aqui para os shorts, né, galera? Então, esse é o momento que a gente também tem que vender, na minha opinião, com a acumulação que a gente está fazendo aqui, tá? A gente vai ter que vender aos pouquinhos aqui que eu estou é, fazendo, tá, galera, com as compras que eu, que eu, tô, que eu fiz. Porque a gente tem essa questão de incerteza do mercado aí, tá? Esse volume que o Bitcoin fez aqui agora, na minha opinião, tá? É um volume que é interessante, mas não é um volume, na minha opinião, de fundo ainda, tá? Não tô aqui de fato contando isso aqui com um volume bom aí de fundo, tá? Como eu gostaria de ver, tá? No é um volume que não tá interessante, então eu acredito que sim, galera. Sim, a gente poderia buscar a casa aí próximo dos 37.500 dólares, tá? É... Mas de novo, galera, não dá para querer. Ah, o André falou que é 37.500 dólares, eu vou botar, vou vender tudo e vou comprar... Cara, não dá, tem que se posicionar os pouquinhos, que a gente não sabe, pessoal. Ninguém acerta fundo, tá? Nem, não é assim que funciona. Mas eu estou acreditando que sim, a gente pode testar, ainda abiliscar essa faixa desse desse canal aqui abaixo, tá? É que eu tô mais de olho. Inclusive a gente tem aqui, né, A gente pode acabar vindo buscar regiões é um pouquinho mais acima, mas é a faixa de 37.500 aqui. Eu tô bastante de olho. Aqui, ó, nessa região também a gente testou a região de 6,8 dessa dessa última pernadinha aqui, ó. Então vamos puxar aqui Fibonacci desse topo até o fundo. A gente pode ver aqui que o Bitcoin teve resistência exatamente aqui no 6,8, tá, galera? Então se a gente não conseguir agora, no 4 horas ficar fazer aqui uma um topo acima aqui dessa região, né, a gente tem um risco sim de fazer um fundo mais baixo o Bitcoin, tá? Então, fiquem de olho aqui agora. É... Na minha opinião aqui, é a oportunidade boa da gente começar a né, vender as comp... ah, o que a gente acumulou aqui nessas regiões, tá? Então, é o que eu tô aqui nesse momento fazendo, tá, galera? E, assim... Uh... Até, até aí, começo de maio, galera. Acredito que vai ser um pouquinho é, cabuloso, aí, um pouquinho complicado a gente é, ficar prevendo muito aí, tá? Porque tem muita coisa que pode acontecer, notícias que podem sair aí tá? em relação a, a decisões aí da política monetária dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, então assim, na minha opinião, tem que estar mais conservador aí. É, compras que a gente fez aqui, a gente pode vender uns pouquinhos, não precisa vender tudo, tá? Eu tenho Bitcoin lá na, na minha carteira, que eu não vou tocar, né? Não pretendo tocar aí pelo, pelo menos. 5, 5, 10 anos, galera, tá? E não vou mexer. Investimentos é, de longo prazo. É mais uh, o que eu tô fazendo aqui agora, galera, assim, botando, fazendo trade para né, botar lucro no bolso para poder aí, né, <risos> é muito bom, né, botar lucro no bolso, pessoal. Isso você tem que procurar fazer também aí, tá, porque quem não, quem não faz isso acaba devolvendo para o mercado. Tá, galera, então assim, em relação ao Bitcoin, eu acho que é isso, tá, em termos de análise técnica, eu vou quebrar muito a cabeça de vocês. Aqui então, no diário, a gente segurou essa região dos 39 aqui, eu falei para vocês que a gente poderia bliscar regiões mais abaixo, né, a gente fez isso. Né? Mas seguramos aqui no, no, no diário acima dos 39, o que é muito bom ainda. Né? Se a gente perder os 39 aqui, é, perder essa linha aqui de tendência aqui no diário, vai ficar bastante complicado, na minha opinião. Tá? É, fiquem de olho nisso. E lembrando também que eu falei para vocês no último vídeo, que eu acho que é bem importante aqui no semanal. Fiquem de olho nisso aqui, galera. Isso aqui, isso aqui tá? olha. Aí tem um monstro formando aqui. Ó, tem um monstrinho formando. Godzilla aqui do, da criptomoedas aqui formando. Olha isso aqui, pessoal. A gente tem essa essa linha aqui do RSI, ó, né, que tá se espremendo aqui, né, se espremendo aqui no semanal, tá, galera, no semanal. Quando isso aqui romper para cima, pessoal, se romper para cima, tá, se preparem, Bitcoin pode explodir forte aqui, tá. Então, se preparem mesmo aí, tá, fiquem de olho no semanal sobre isso aqui. É, não pense duas vezes aqui, galera. Se Bitcoin começar a pegar força aqui, a, né? a gente pode até testar de novo um pouco mais aqui, mas depois pegar a força, romper essas, essa linha aqui no semanal, a, a gente pode realmente, né? Que nem a gente viu lá no Piratas do Caribe, acho que foi esse filme, né? Release the Kraken, cara. Esse aqui é o gráfico Release the Kraken, tá? Quem viu o filme lá sabe o que eu tô falando, beleza? Então, tinha um stream informando aqui para o Bitcoin. Fiquem de olho nisso aqui, eu acho bem importante, tá? E esse volume aqui caindo, vocês sabem quando a gente tem um rompimento forte, o volume cai assim. O Bitcoin pode explodir forte para cima. Não duvidem do Bitcoin, tá? Essa é uma coisa que eu aprendi aí nos últimos, aí desde 2014, aí olhando o gráfico, pessoal. Não duvidem da capacidade do Bitcoin, tá bom, galera? É, então vamos olhar aqui os outros principais indicadores que acho que vale a pena a gente ficar de olho, galera. Tá? Bom, long short ratio, você sabe, a gente está na casa de 1.7 aqui, tá? ainda elevado, né? mas é uma boa melhorada aqui nesse momento. tá? Então pode ser que o Bitcoin corrigindo aqui agora a gente vê indicador de novo piorando, tá? mas a minha opinião aí está dando oportunidade para a gente poder aí botar um lucro no bolso. Tá? Uh, em relação aqui no longo prazo, nas níveis de liquidação aqui da Reblock. A gente tem aqui ó, a liquidação até a região dos 37.500 aqui, né? dos, dos longs A gente tem livros de ligação aqui uh, bons aqui até essa região. Tá? Inclusive dobrou aqui, a gente teve mais pontos sendo formados nessa região aqui. Tá? Então acho que vale a pena a gente uh, ficar atento nesse nível aqui. Tá bom? De novo, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer com certeza, tá, pessoal. Só para a gente ficar realmente sabendo que tem o uh, Bitcoin tem sim... A uh, probabilidade grande de buscar essa região. Inclusive, eu olho isso aqui para poder posicionar meus top loss também, tá? Tanto para short quanto para long, tá bom? Uh, no curto prazo, galera, aqui agora, no curto prazo, a gente tinha bastante liquidez aqui acima nessa região aqui, ó. Né? Uh, a gente tinha aqui um delta forte, o Bitcoin foi lá pegar a liquidez aqui na Binance, eu estou puxando o gráfico aqui, ele pegou praticamente quase toda a liquidez nesse momento. Tá? A gente tem aqui alguma liquidez nessa faixa dos 42 mil e dólares. Tá? Então, de repente, se você quiser shortar, aqui pode ser sim, botar um stop acima dessas regiões. Pode ser interessante. Então, se a gente olhar o gráfico aqui, ó puxar o gráfico de 4 horas. Uh, quem for shortar aqui agora tem que botar um stop, eu diria, aqui o stop seria mais, maior aqui na verdade. Aqui, na verdade. Pelo menos aqui, pessoal, tá? pelo menos eu, eu diria que um stop mais confiável aqui seria nessa faixa dos 44, tá? Então, um pouquinho afastado aqui fazer um short Bitcoin, daria 5%, né? e, é, 5 aqui de, de stop né? para a gente fazer aqui um trade, talvez um short que poderia nos dar aqui é, 10%, então tá uns 2 para 1 aqui, não tá ruim não, tá? Então, tá até tá, tá interessante até, mas tem que botar um direita com stop aqui acima dessa região. Uh, voltando aqui nesse níveis de liquidez, a gente tem aqui então até as 43 aqui no curto prazo da Binance tem, tá? mas no longo prazo a gente está formando também liquidez acima aqui, tá forte. Então, tome cuidado aí, né? É, para não posicionar stop muito curto aqui de, de, de short, tá? É, e, então, é basicamente é isso, pessoal. O que mais tem para vocês aqui agora? Vamos puxar aqui, ó, em relação à distribuição aqui, a gente está ainda elevado né, com, em termos de distribuição de longs aí, né, uh, no trimestre, tá, pessoal, a gente tem bastante gente, bom, o mercado está em sua maioria aí, acima da, da média, aí, né, então fazendo bastante long, uh, então aqui também a gente pode ver a long distribution aqui também está elevado, a gente estava muito acima antes, né? Agora deu uma, uma certa é, melhorada. E aqui, em relação ao perfil, perfil do Open Interest, a gente tem aqui agora um gap forte, tá? Então, a gente acabou segurando nessas faixas aqui, ó, dos 39 mil, né? A gente segurou forte aqui, a gente tinha um forte suporte aqui no, no, do Open Interest, a gente acabou segurando nessas regiões, galera, tá? E... Aqui agora a gente tem um gap até essa pró, aqui ó, resistência forte que o open interest, a gente teria aqui a faixa dos 43 mil dólares, tá? Mais forte mesmo ainda seria aqui os 44, aqui, eu diria, tá? Então, é, conforme falei para vocês, quem quiser shortar aí Bitcoin, tem que, né, ter bolas para botar aí um, um stop acima dos 44 mil dólares, na minha opinião, tá galera? E Bitcoin poderia sim aí se a SP500 der uma escorregada nessa região que a gente está vendo aí, região do, de 68 a gente poderia sim buscar a casa aí dos 37.500 dólares. Isso aqui é uma, algo que a gente pode, então, ficar de olho. Beleza, galera? Então, acho que basicamente é isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Uh, amanhã eu volto com certeza, aí, tá? estou animado aqui de novo, recuperado, uh, então não se esqueçam aí, sempre de deixar o like para apoiar aqui o canal, participem aqui dos grupos Telegram e também do Arca Sinais, tá ficando muito bacana e a gente se vê amanhã. Ah, também assistam o vídeo do professor Edgar Moraes, hein, ficou muito legal, eu vou deixar o link aqui em cima de vocês, aqui, na, aqui, aqui do ladinho, aqui, ó, aqui do ladinho do vídeo, eu vou deixar o vídeo do professor Edgar para vocês curtirem também, tá bom? Um abraço e até amanhã, valeu!